E aí pessoal, estamos aqui em mais uma casa Assombrada É galera, passaram pra gente essa casa aqui lá claro que é assombrada. Vamos ver se a gente consegue entrar dentro dela. É galera, foi nos passado que essa casa aqui parece uma mulher assombrando Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estamos aqui em mais uma casa assombrada. Como vocês viram aí por fora casa sinistra. Vamos ver se a gente consegue entrar nessa casa. E o que foi passado é que uma mulher faleceu dentro dessa casa e diz que o espírito dela assombra o local. Então hoje a gente estamos aqui para fazer a exploração Para poder estar voltando à noite E fazer a investigação sobrenatural Que vai sair lá no meu canal principal Que é o Thiago Furacão. Hoje a gente vai olhar Essa casa como que é por dentro Como que, como que ela está Vê se ela está aberta né? Parece que está trancada Vamos ver se a gente acha algum lado aí que dá para entrar Foi no passado que ela estava aberta E pelo que parece Aqui tem outros cômodos também mas vamos ver se a gente consegue explorar e vamos tentar descobrir a história dessa casa por que que essa mulher assombra o local Mas hoje a gente vai fazer a exploração Então deixa o like, se inscreve no canal e bora pra mais exploração Bom, ó, como a gente viu que tá trancado, cara Ó, parece que tem alguma coisa prendendo Vamos ver se tem algum lugar ali Tem outra porta lá na frente Cara, que não tá aqui, hein? Cadeira estranha né? pelo que parece aqui, devia ser um, tipo, uma cozinha, uma, alguma coisa assim. Porque ó, ali tem piso na, na pia. Oh, tem é, devia ser uma pia, né? Tem piso na parede? Provavelmente que era uma pia. Ah, que devia ser a lavanderia, ó. Caraca! Panheiro. Bom pessoal, vamos ver se a gente consegue entrar dentro da casa. Bom pessoal, tem mais uma porta aqui. Vamos ver se a gente consegue entrar. Os negócios aqui. Será que tem móveis nessa casa? Santinha. Licença. Que casa sinistra, mano. Clima pesado aqui, hein. Ó. Tem energia na casa, velho. Fazendo barulho no forno, Eu não sei se tem algum bicho, mas dá pra escutar eles andando. Olha isso aqui, galera. Parece que tem alguma coisa andando. Olha o que tá trancado aqui. Cara de Galera, casa sinistra, hein? Agora, o que será que aconteceu com essa mulher? Porta parece minha preta, cara. Caraca, meu Deus. Que dia é esse quarto de criança, ó. Desenhos? Cara do céu! Sinistra pra caramba. Pediram pra mim vir fazer investigação aqui. Falaram que ela era assombrada. É, eu vim fazer o reconhecimento da casa. Fazer a exploração, né? Fazer o reconhecimento. É, dá pra sentir um negócio bem estranho nessa casa com é um clima, sabe, bem pesado. Eu não sei se é por causa de, dessa mulher, mas aqui é dá pra sentir um, um aperto no peito, um negócio meio estranho. E. Vou estar voltando à noite aqui para poder fazer a investigação, tentar descobrir o que realmente aconteceu é, nessa casa. Porque o que foi me passado é que uma mulher faleceu aqui nessa casa o espírito dela assombra. Mas não foi me passado como que ela faleceu. Então vou tentar descobrir isso, vou tentar descobrir o porquê que ela está assombrando, se é o espírito dela ou se é algum outro espírito ou entidade que esteja aqui na casa, alguma entidade que se apossou pelo que dá para ver essa casa aqui ela já faz um tempo que ela está meio abandonada como vocês podem ver ó é fogo tudo destruído Isso aqui pessoal aqui deve fazer um tempinho que tá assim ó. casa abandonada tem energia na casa tudo mas ela tá tá bem destruída assim ó a parte então não sei se o pessoal não mora mais nessa casa por causa disso, por causa desse espírito. O que que acontece? Deixa eu ver se não tem nada aqui em cima. Vamos dar mais uma olhada aqui, galera. Aqui a parte da cozinha. Ó, tudo rachado, pessoal. Tá vendo? Ó, essa casa aqui já, pelo jeito, já faz algum tempo tá assim. Lá naquela parte. É, daquele banheiro lá do no cômodo de fora tá é uma rachadura também como vocês viram tem uma brecha lá na, na, na, na parede entre as paredes então provavelmente essa casa aqui ela deve estar tá caindo destruindo possa ser que esteja alguma manifestação muito forte na casa e aconteça dessas rachaduras é, eu mesmo já fui numa casa a casa tremia inteira cara tremia inteira não sei se possa ser alguma manifestação assim nessa casa, que ela está toda rachada e todos os quartos é, todas as janelas praticamente da casa tem esses panos, assim, ali sol porque será Ó. Esse daqui não tem Esse aqui não tem Mas essa TV aqui é sinistra E cara, buraco dentro do quarto né? Galera, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Dá um clima é bem pesado aqui é nessa casa aqui. Escutei alguns barulhos no, no forro. Possa ser que seja algum bicho dentro do forro. Mas eu não sei se é bicho que é, mas que dá para escutar barulho, dá. Cara do céu! Esse é sangue escorrendo, cara. Cara, tem. Esse é sangue escorrendo, ó. Sangue seco, cara. Olha mais aqui, cara. Esse é sangue seco, cara. Cara, agora, agora eu fiquei cismado, sangue seco na, na parede. Será que aconteceu algum assassinato? Alguma coisa assim nessa casa? Mas tá, parece que tá escorrendo do.. escorrendo do forro. Cara do céu! Se tivesse como subir aqui, cara. O Cara do céu, olha, tudo escorrendo, cara. Pessoal, não sei se filmou alguma coisa ali Porque ainda fica alto Depois vou olhar na câmera Ver se apareceu alguma coisa Mas é isso assim, aí, vamos sair dessa casa Vamos vir à noite aqui pra poder investigar Tentar descobrir O que realmente aconteceu nessa casa Porque isso agora é muito estranho Sangue escorrendo na parede Isso aqui é muito estranho, cara Vamos sair daqui